Eu achei o curso através do Facebook num dia que eu tinha me decidido que eu ia entrar num curso de palhaço e eu estava já procurando fazer um tempo. Uh, mas não tinha achado nenhum curso intensivo, assim que eu tivesse aulas regulares, só cursos de um dia, assim e eu queria uma coisa mais intensa. Aí acabei achando o curso. Na hora, assim, parece que quando a gente quer alguma coisa, tudo flui para que isso aconteça. Até o Facebook. E acabei achando o curso, mandei e-mail, conheci o Rafa e fui até a casa dele. Ele sempre me recebeu de braços muito abertos, muito receptivo, muito caloroso, muito amigo, totalmente amigo. E me abriu muitas partes, assim. Foi muito parceiro comigo. Eu acho que o curso, ele entrou num momento na minha vida de muita... de eu ter que estar tá muito conectado assim, com, com a questão do brincar. E a questão também dos, dos meus próprios sentimentos, assim. Começar a mexer em muita coisa, e a limpar muita coisa, e a viver muita coisa, que às vezes a gente vai... Uh, deixando de lado na, durante a vida, mas que estão aí dentro e que eu acho que no processo de ser palhaço, ou de se tornar um, uma palhaça, uh, a gente tem que olhar para isso e nos aceitar e aceitar o outro. Eu acho que o mais importante para mim foi me reconhecer nesse lugar de ser o, o que sou como pessoa e que todo mundo é diferente, todo mundo tem essas características. e e também tentar ser livre assim tipo em todo momento eu acho que esse foi o maior desafio também <risos>